Esse aqui, ó, que inclusive é o Korg, é né, que a, a, a véia cria, é, é, aqui, ó, pets da realeza vivem bem demais, ó aqui, pô. Dizem que os cachorros da Rainha Elizabeth são mais bem tratados do que muita gente. Cachorro gosta de véio, um né, menus... não, tipo, chega, o, o meu pai chega em casa, é uma confusão do caralho, velho. ...especial, babás e até as próprias regras de convivência. A seguir, todos os detalhes sobre essa linda família canina de sangue real. Elizabeth II é uma apaixonada por cachorros. Caralho, Elizabeth II, que dia é hoje? Meu Deus. Até que eles estamos sincronizados. Mas a raça favorita da rainha é o Corde. Esse simpático cachorrinho dela, originário do país de Gales. O primeiro Corde que a rainha teve foi um presente do pai dela, um o desse. Rei George, quando a então princesa tinha apenas 7 anos. Ela já teve muito cachorro desse, viu? <risos> Ela já teve muito cachorro desse. Já. Ela já teve muito cachorro desse. Mas o grande xodó um da raça... Só 10? Sordez? <risos> Foi Susan, uma corde que ela ganhou aos 18 anos A cachorra tornou-se sua companheira tão inseparável Que foi junto com Elizabeth para a lua de mel com o príncipe Philip em 1947 E desde então, todos os cachorros da realeza descenderam dessa cachorrinha Ou seja, até ah, os cães têm linhagem real Sangue azul, sabe? Ah, é querida É uma É uma Tu, Elizabeth sempre teve muitos cachorros, chegou a ter até 30 deles. Isso é tudo bem alimentado, raiz, né, Godinho? Sempre foram os únicos com passe livre dentro do castelo de Buckingham. E acompanham a monarca até mesmo nas audiências mais importantes de sua majestade. Prioridades, né, amigo? Agora eu quero saber quem é o cara que vai reclamar. Olha, o teu cachorro mijou no meu sapato. Não se preocupe, não, compra a loja que você quiser. Os cordes eu da Rainha foi... até estrelaram Pessoa... o Qual vídeo me de me abertura me... das me... Olimpíadas me... de Londres em 2012. Com James Bond de tudo. Ou seja, a imagem da Rainha Elizabeth II cercada por Ei, James, James Bond. Manda... Moral da porra, velho. Quando eu for mais velho, eu vou estar assim, ó. Fibrado. Moral da porra, tá ligado? <risos> <risos> O primeiro cachorro dela eu Oshiro, foi esse aqui mesmo? Cadê esse ver aqui? <risos> esse Koga aqui é bonitinho que só pô, meu Oshiro é... é... é... Ai, essa aí, ela criou com tanto carinho essa aí, mas infelizmente ele não teve... Ele é estéreo, não teve como procriar não de tudo. Ó, oh, moral da porra, véi, Tequila, isso é um homem bonito, sensual, ó, oh, só. Ou seja, a imagem da rainha Elizabeth II cercada por seus cortes é praticamente um símbolo da atual monarquia britânica. Por isso, os cachorros reais têm uma série de privilégios, Olha que já. pra nós simples mortais Você são, são reais. Eles comem refeições gourmet, criadas por um chefe. Um dos primeiros trabalhos que eu tive was cooking para os the Corgis, the os Corgis Reais. Fazer comida fresca todos os dias. Os Corgis had tinham seu próprio menu. Torça pra que a rainha não morra, viu? Porque depois que ela morrer... Depois que ela morrer... É bem provável que esse cachorro não exista... Que esse emprego aí de... Cozinheiro cachorral... Essa mamata acabe, viu? Porra, você me marcou na mensagem, é foda, Tequila. Tem tanta, tanta publicação naquela porra. Manda no PV, é o filho da puta. Vai se fuder, carioca do caralho. Vai tomar no seu cu. Sim, nada de ração seca ou alimentos úmidos enlatados. O... Caralho, é carne o de cardáp... coelho, viado. Carne de coelho, porra. Cara, eu acho que, na verdade, é... Robert deveria ser sapo, né, velho? Que ele não faz... Fala... um de frog. Não não? O bicho está comendo melhor do que eu por fígado ainda, velho, que loucura! Fígado não? Caralho, por filha da puta! Está comendo melhor do que a gente, porra! Não, fígado não é ruim não, por fígado é emboladozinho na gameplay. Hidros enlatados. O cardápio é elaborado diariamente e sempre com ingredientes frescos, tudo de primeira. So that's the royal corgi food: chicken, beef, rabbit, liver. And sometimes the dogs would have a little problem with their constitution, and so there'd be some rice and cabbage to mix in with the meat too. The most important part of preparing the meats was that everything had to be cut into a fine dice. And the reason for that was to be sure that there were no bones at all in the meat. Exigentes os bichinhos, não? Ah, Eles têm horário certo para comer, viu? O jantar, por exemplo, é servido sempre às 17 horas, horário britânico. Claro que os cães reais não iriam dormir em qualquer lugar. Esqueça as casinhas para cachorro. Eles têm seu próprio quarto no Palácio de Buckingham, a sala corte. O cômodo é muito espaçoso, e os cães dormem em pequenas cestas de vime com lençóis trocados diariamente. Dizem que a Rainha Elizabeth tem um excelente senso de humor, mas isso não se aplica quando o assunto são seus cachorros. Ela não tolera qualquer tipo de brincadeira com seus cães, e já chegou a demitir um dos funcionários responsáveis pelos cordes depois de uma piada que ela considerou de mau gosto. Aliás, os cordes da rainha têm seus próprios empregados, são eles que dão comida, passeiam e limpam a sujeira dos cães. Como é que eu faço pra ser um cachorro dessa mulher, hein, véi? Pô, tá bom demais essa vida. Tá bom pra caralho. Se quer, tu não queria não ter alguém pra cuidar de tu assim de boa tal? Porra, o cara tranquilo, faz nada. Mas a rainha... Hã? Ela chegava pra mim... Vem cá, semizinho, au, au rainha! <risos> esse é um negócio massa, oi. Eu achei que você era o corgi da Maria. Pior que não, ainda tem que trabalhar. Né não, não? Você fica aí dentro. Eu ainda tenho que trabalhar. Cara, né? faz estri, essas coisas, aí, aí dá o prato de comida. Né não, não? O problema é você esse. Né? Tem... Vito. Pré. Porra, essa, Azul. Ah! <risos> mas o Azul não tem como me tirar daí, velho. Isso aí é o de menos, porra. Isso aí não me importa, não. Fica tranquilo, o Azul mandou um negócio aqui pra mim. É, mas é assim mesmo, pô. O cachorro fica lá de boa e o Chico já pensou. Tu, o Korg da rainha, o Korg gordo da rainha. Bicho, esse cachorro, ele tem mais poder pra matar alguém do que a gente, pô. Pô, o cara foi demitido porque brincou com o cachorro. Demitida é o que ela falou, né? É, desse... O cara deve ter acordado numa banheira é sem porque ir, né? porque lá no... Porque se fosse na Coreia, o cara trabalha nas minas, né? É, pensasse? Né? O, o cara, cara sumiu de, levado, de longe do nada, assim. Foi demitido e sumiu jardins, de longe. Olha, uma ó, vez ao dia, apareceu na Sibéria. Rosto. É preciso fazer a digestão, né, pessoal? E ninguém pode levantar a voz ou apontar o dedo para os cachorros uhum. de Elizabeth II nem mesmo quando eles aprontam. apenas a rainha pode dar bronca ou ordens aos seus amiguinhos de quatro patas. ah, mas todos os funcionários do palácio têm que andar com um paninho caso os cachorros façam suas necessidades fora do lugar. é sempre bom lembrar que os castelos da rainha são repletos de móveis, históricos e tapetes de tapetes, de valor. E aí você leva quadro. lá e fala que é um então é dos bom dela. ficar de olho. Pede mas ligar, okay? é só pensão? cara, se ela quiser vender esse cachorro para ficar mais rica, ela vende, pô. Filhote dessa porra. Pois é, o, é. o Sebratelio. Tem, tem que ensinar errado esses cachorros aí. Já pensou? Korg da linhagem real. Quanto é que custa um Korg, velho? Rapaz, cara, <risos> é cara, É quase o, o frete do, do cachorro do barbo. Tá Capete, frete e cara da porra. É. Entre um e... Entendi. Entre um Pode e varilhar, variar entre 5 e 6 mil pra machos e 5.500 e 7.500 para fêmea. Rapaz, é caro, viu? Bichinho é carinho. Mas véi, cachorro, se você pegar num canil bom é se Qualquer cachorro, basicamente, né? Dá para financiar um coça com esse cachorro aí. É melhor comprar um cachorro do que um Celta, vou ter É menos trabalho, viu? limpar mesmo. Todos os anos, no Natal, Elizabeth fazia questão de presentear seus cães. Cada um deles ganhava brinquedos ou guloseimas próprias para cachorros. E dizem que a própria rainha tricotava meias para seus pets. Que fofo! Que lindo! Você já viajou de primeira classe? Bom, só para sua informação, os cachorros reais nem sabem o que é classe econômica. Eles só viajam em grande estilo, ao lado da rainha e com livre acesso a todo o avião. Nem sempre todo esse carinho e cuidado da monarca foi retribuído da mesma forma. Em 1991, a monarca teve que levar três pontos na mão esquerda depois de tentar apartar uma briga entre dez dos seus cachorros. De... Mas também é generalizada, meu bro. Se a polícia se envolver em uma briga de dez pessoas, é cabuloso. Opa, tem um vídeo bom aqui, os poderes secretos da rainha. tem por isso ela deixou de mimar seus adoráveis é, é cortes. A de poder, E poder qualquer é? outro cão tem, de secreto. chegar perto de seus adoráveis pés. Nem mesmo os é agora essa porra. real tem permissão para ficar lado a lado dos cordes reais. No Natal de 2013, por exemplo, a rainha proibiu que o cachorro de William e Kate fosse às festividades de fim de ano em Sandringham, em Norwalk. Tudo porque no ano anterior, o cachorro da princesa Beatrice acabou brigando com os cães da rainha e quase perdeu uma orelha por conta disso. É, dizem que os codes reais não são muito sociáveis. Mas também... Isso, se um dia você cruzar por aí com a rainha e seus cães... Tire seu pet do caminho deles. Aqui é meio atrevido. Se só pôr do cachorro em 2009, desse, ia é para cima. Não iria mais colocar amigo, como é que o cachorro desse vai ser o meio de, depois que dois de seus Eles foram melhor que ser humano, de claro, claro de que eles não são sociáveis, por isso, pô. Os dois últimos que sobraram devem ser os últimos da linhagem real. Mas todos têm lugar garantido pela eternidade. É que há um cemitério real para os cães da rainha. Todos os cordes de Elizabeth, começando com Susan, aquela que foi para a lua de mel, foram enterrados na propriedade de Sandringham. E cada um tem uma lápide especial encomendada pela própria rainha. Na de Susan, por exemplo, pode-se ler Por quase 15 anos, a companheira fiel da rainha. Isso sim é viver e morrer com dignidade. Porra! Que foda, né? Ser cachorro. Quando eu era pequeno eu queria ser cachorro, porque cachorro não ia para escola. Seja... <risos> Quem nunca quis ser um cachorro? Digo, Pô, o cachorro tá em casa de boa, porra, relaxado. E eu indo pra escola. Vou ficar aqui dando certo. Lambi no meu saco, foda-se, escola. <risos> não é foda, velho. Não, como que, que é que assim motivo bosta, Edson? Mas é que você não quer levar uma, uma desculpa pra não ir pra escola, filho da puta!